E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos, eu <coughs> tô na área, cara, mano, tô aqui hoje pra mais um vídeo de Brawl Stars, eu tenho certeza que o vídeo de hoje vocês vão curtir pra caramba, mano, então, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, se você não deixou o like aqui ainda, deixa o like no vídeo pra colaborar, beleza, eu conto com o apoio de cada um de vocês, nossa, eu tô meio gordo, foi gordo, É ah, verdade, esqueci dessa, o feedback dos vídeos de Brawl Stars estão excelentes, então eu conto com vocês, beleza? Mano, no vídeo de hoje eu acabei esquecendo de colocar pra gravar, mas eu ganhei uma personagem que eu queria muito, que era a Tara, e pra mim a Tara devia ser uma personagem lendária, porque a útil dela é sensacional, então vou mostrar pra vocês aqui ó, na minha conta. E mano, eu tô treinando bastante com ela e vou trazer algumas replays pra vocês, beleza? Agora sim, bora a partida. Seguinte uma tamo aqui, mano, em mais um vídeo de Brawl Stars na Piquigema. Bora ver o que a gente vai conseguir fazer. Estou... Ê, oh. mortes. Você vai morrer, hein? Você eu vai morrer, morrer, querido. Cuidado aí com a vida. Temos uma pan do outro lado, uma panificadora. Eita, eita, Antônio. Tô levando pra casa. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Ô oh, galerinha! Olha ali, ó. Beleza, o que o pessoal tá tudo roubando a nossa gema? Sai daí, sai daí! Cadê o trouxinha? Mata Fulana, mata Fulana que a Fulana é. Olha, deu um daí na Fulana. Ô, oh, cara, cara, cara vem, cara vem em cima de mim, mano. Meu Deus, meu Deus do céu, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morri. O Antônio resolve jogar com, com a carta que acabou de ganhar, né? Acabei de ganhar. Nossa, Tônio. tá muito merda aquela. Aquela louca. É, Antônio? Tá achando que a vida é fácil? Tá achando que a rabadura é mole, meu irmão? Aí é explorar. Ó, o tem uma cima de ti. Sim, tem, tem, tem, tem. tem. que matar aquela pene. Graça aí. Pene? Não, a Pan. Quer dizer, pene é tu. Eita, quem matou ali? Quem matou ali? Morreu, morrer, vou morrer. Nossa, os caras pegaram, mano. Meu Deus do céu. Nossa, eu me todos. Na vida, eu sou meador. Consegui matar. Consegui matar, vamos morrer. Ai, matei, mataram. Ai. Ah, não. Ah, nós estamos <risos> com 11. Ah, não, Vem, vem. Ai, deu nem... Eu morro, Toninho Angles. Quer matar eu tudo, mas eu não vou deixar. Sai fora, sua trouxa. Boa. Ganhamos, cara. <risos> não fez. Seu amigo, boa, boa, boa. Agora mudamos todas as regras deste game. Ó, uma Piper no. Uma Piper aqui. Uma Piper. Uma Piper. Piper. Piper. <risos> boa, tá gostei desse Piper aí, hein? É que oh, é fluentemente. Calma, inglês. querido, calma, querido. Tá muito exaltado. Tá muito exaltado. Tá muito exaltado. Oh, Eita, tomei uns daninhos aqui que eu não queria ter tomado. Eita, sai fora. Ai, ai. Não, morri. Morri que nem um posto. Morrer também, Dani. Então. Só, não, não, só mas, senti. Ah. Só vi o um cheirinho de peido, Léo. Oh, Ô, Piper. Pelo amor de Deus, Piper. Meu Deus! Nossa, bicho. Meu Deus! Meu Deus! Me fale! Eita, tá difícil! A vida aqui tá difícil! Não tá fácil, não. Vou matar, vou matar, vou matar. Matei, matei, boa, matei, boa, boa, matei, boa, boa. matei, matei, matei, matei. Ah, esqueci que o, o dinamite... tira por cima? Ô, Piper! Faça alguma coisa da sua vida, filha. Nossa, eu deixo aquele... Pelo amor de Deus! Miado, peguei gente. aqui, peguei aqui. Pois é, turma. Não adianta só deixar miado. Deus, você tem que matar o suporte, né? É a Piper? Cadê? A Piper de longe? Cadê a Piper de longe pra fazer o resguarde? Resguarde? não, eu vou morrer! Tá muito triste essa partida. Meu As Deus, nossa, mano. Piper joga com, é, joga com, com, Joga com, com, com, com, com, com, Para de usar esse ult, chato. Vai fazer ele de pegar ali o bagulho. É, ele, se matar esse cara aqui, ó, esse cara tá com 6. Matei. Seis, Matei um aqui. Boa, boa, boa. Só pega, só pega. Só pega, Piper. A Piper tá não tem nada. Ai, Matamos. mataram. Mataram. Sai daí, Piper. sai Piper. Piper. Boa, boa, boa, boa. Agora resolveu jogar bem, pulana. Eu tenho 10, bicho. Vou ficar aqui atrás. Ah, eu aqui, ó. Tu tem 10? Beleza, Antônio. Garantiu aqui com o Antônio, mas é porque é Piper. Ô, o Piper tá se virando, Teu. Tá? Sai fora, meu amigo. Sai fora, meu amigo. Aqui, galera. Só jogando minhas bombinhas aqui pra vocês. O Antônio salvou esta partida. Na verdade, o Antônio salvou todas, né? Ah, isso foi boa, foi boa. O Antônio joga bem de. Como que é o nome desse personagem? Barley. Barley. Nossa, aquela vibe me jogava horrível. Até tu jogou melhor. Oxi. A verdade me mereceu o nível 10 <risos> que tu não joga tão bem, pai. Jogo bem pra caramba. Não, cara. Louca, né? Beleza, galerinha? Estamos aqui no primeiro combate do dia. Fechou, Antônio? Ó, aqui, ó. Vários baús recheadinhos ó, pra gente com várias geminhas. Aqui. Ó, tem um Frankzão da galera ali. igual dos cargas de medo de Frank? Não. Só porque o bicho é grande, não quer dizer que eu tô cagado de medo, não. Também, tô cagado de fome. <risos> tô cagado de medo. Cadê tu? Quase com o tô aqui embaixo. Ó, oh, guri, tá aí exaltado por quê? Quase morrer. Pelo visto, o Antônio também quase morreu. Mas eu matei o cara aqui. Ô, oh, Antônio, até pro player, né, Antônio? Sou até pro... Ô, é tem cara com oito já, mano. Duas Shelly. Oi. Vai, vai, vai. vai, vai. Oi. Travou, travou. Ai, combate, combate já. Caramba, caramba, caramba. Pega, pega como e mata assim, como, um assim, assim, como, como assim, como assim, como assim. Ei, só tá aquela chery viva. Vai, é. Antônio, vai atrás dela. Não tem como. Não se esconde, amiga. Ai, meu é. me Deus! Tu é muito louco. Não, tu é muito doido. Sou. É que Antônio, eu gosto, de, eu gosto de adrenalina. Agora tá aí você, ó. 12. Como isso? Antônio, agora nós temos que jogar com a cabeça. Me guia. Minha o linha, tá preso, tá preso, bigode. Tá preso. Ah, mano, morri Ai, por causa da Deus. coisa. Ah, beleza, tá miada, tá miada. Eu também. Mas tu tem a vantagem de atirar aéreo, né? Nossa, mais um tiro, hein? Beleza, mano, calma aí, calma caramba, aí, calma caramba, aí. Bicho, não joga tá a cabeça, comigo. o gás tá grandindo, o gás tá grandindo. Não vai não vai pra cima, não vai pra cima. Não, não, Cuidado, Júnior, cuidado, cuidar, cuidado pra cuidado, cuidado pra voltar. Sabia que teu tá reto dessa vez. A outra tá morrendo pro gás lá, ó. E vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Nós não tem como atirar pela parede, entendeu? Ó, oh, bigode. Joguei minha Só que eu tô aqui. quase morto agora. Góia do gás. Te... Beleza, morri. novo. Não tem vida, né? Cuida, cuida, cuida. Mais um. mais um, mais um Ai, não tiro Ai, não, guys. Droga! Ai, Que raiva, mano Então, gente, espero que você tenha gostado, mano Deixa o um like embaixo, se inscreva no canal se você Aí não for inscrito ainda, é nóis, tamo junto Um beijo no coração de cada um de vocês e valeu